quinta-feira foi o primeiro dia de apresentações no Festival de Inverno, mas antes vale uma visita às atividades paralelas, que ao longo do dia sempre trazem atrações para a cidade. A construção de uma sociedade eleitora é um desafio permanente que só pode ser superado com ações que garantam o acesso ao livro e a formação de leitores. Esse é o papel que a unidade móvel da Biblioteca do Sesc, a Biblio Sesc, traz ao Festival de Inverno todos os anos. Hoje as crianças, os jovens preferem o celular, preferem as mídias, né, eletrônicas. Então, a, a o objetivo da Bibliosesc é incentivar a leitura, né. A contação de histórias faz com que a criança desenvolva a imaginação, né, cria, assim, alimente o seu a, o seu seu universo pessoal, né, o seu universo pessoal, né. Amplie seu universo pessoal, né? E, e também essa coisa de ouvir. Os cantos e danças que garantem a passagem dos saberes das etnias Cariri-Chocó e Caxagó selou a amizade Irapuá. Aqui, a intenção é abrir perspectivas para outros modos de ser e existir sem abrir mão do contato com a natureza. É para a gente aprender uma coisa, basta nós querer, né? E a gente não vai aprender de uma noite para o dia. Devagarzinho vai chegar até, assim, tão pronto. Eles já têm uma noção de como é a cantoria, como a tradição indígena. E a gente quer mostrar um pouco disso, né? Quer que as pessoas sintam um pouco da natureza, que nós sente da natureza e transmite para as pessoas. Então, é através de cantos, através de danças, que na onde eles vivem é cidade de pedra, selva de pedra então não tem muito contato com a natureza, né? então a gente quer mostrar um pouco disso para eles, para eles sentir um pouco o que é ser, sentir a natureza. Né? E ao cair do sol veio a noite com as apresentações artísticas. O renovado Armazém Macedo estreou no festival de inverno com o Banquete das Diferenças, o G2, companhia de dança, formado por bailarinos que atuaram no balé Teatro Guaíra, trouxeram um espetáculo marcado pela criação coletiva e os movimentos que fazem jus à linguagem contemporânea. A poucos metros dali, o Teatro Municipal recebia de braços abertos o samba de Santa Bárbara. Uma celebração à santa que, dentro do sincretismo, é conhecida como yansan, trazendo o samba raiz e suas vertentes de todo o Brasil com uma presença sonora impressionante. E para encerrar o primeiro dia de apresentações, a Filarmônica Orquestra Show fez o morro descer a avenida, com uma combinação de arranjos para todos os gostos e idades. Com coreografias realizadas pelos músicos no palco, além da simpatia de sempre do maestro Cainan Alves, a Filarmônica Orquestra Show, mais uma vez, encantou os corações dos antoninenses.